Oi família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como que você tá? Você tá bem? Espero que sim, mano. Tô muito bem também, graças a Deus. E bem-vindos aí, velho. Esse é mais um videozão maroto nosso, dessa vez é um barato. E eu tô um pouco curioso pra saber, tá ligado? O que que vai acontecer, mano? E eu espero que seja alguma coisa interessante, que eu tô muito, muito curioso, mano. É alguma parada que eu tenho que tomar algumas decisões reais, tá ligado? Então, se eu fizer alguma coisa errada... Eu acho que o bagulho vai rodar, mano Então, ó Se você já ouviu falar do jogo Sei lá, mano Parece que ele tem várias reações, tá ligado? Várias paradas que a gente pode fazer Diferente, aleatória Mano, eu tô... Eu não sei nem o que falar, velho Eu tô muito curioso, tá ligado? Um pouco nervoso também Porque é uma parada meio sinistra, né, mano? Tipo, você pegar, assim, um jogo Que você vai ter que decidir o futuro de alguma coisa É um pouco nervoso, tá ligado? Mas é isso, mano eu Espero que você goste Tamo junto, beleza? Se inscreve aí Se você quer é o de paraquedas, meu amigo Pra receber mais vídeos E comenta também Escreve aí também, mano. Se você quer que eu continue Beleza? Depois no finalzinho Não esquece Eu conto muito com isso Beleza? Então vamos lá Bora Vamos ver o que, que vai dar E bora Bora lá Vamos ver o que, que vai dar Nessa parada aqui Jogar Espero que seja em português Mano Porque Eu adoro game em português Ainda mais porque Em inglês é um manjo. ele é um comecei terrível não, não, não, Linguada Respeita o pai Vamos lá. Bem-vindo a Deskwood, estamos muito felizes em recebê-lo, Deskwood, desejamos muita diversão a você. Ah, você pode começar imediatamente, enquanto continuamos produzindo conteúdo, preparando a próxima atualização. Vamos iniciar o episódio, solicitação de bate-papo, olá, você está aí? Sim, estou. Que estranho. Ah, que bom, olá, não conheço nem o Thomas, e ele está escrevendo. Não importa como eu diga isso. Você vai. Não importa como eu diga isso. Vai parecer loucura. Desculpa a leitura, porque agora são. Meia noite 12. Eu já pratiquei isso tantas vezes na minha cabeça. Espera um pouco. Eu tenho que adicionar outros primeiro. Por favor, não saia. Não entendi. Eu não posso responder. Ele tá adicionando aqui. Olá. Opa. O que tá acontecendo, mano? Sério, pessoal? Que ideia genial essa? Dan, por favor, cala a boca Dan deve ser esse cara aqui, ó Esse deve ser o Dan que ele tá falando Tá, e eu? Uh... É, na verdade é isso Eu não tô entendendo Desculpa, quase lá É, agora tem uma mulher oh, É ele? Parece que sim, né? Certo, desculpa Sinistro, a Jess está no final Da minha lista Ué. Oi, pessoal Mano, o que, que tá acontecendo aqui, velho? Certo, é isso? Eu quero saber o que tá acontecendo, velho e ainda não tive resposta, mano. Como posso dizer? Ó, oh, isso é um bom começo. Esse é o Daniel, se eu não me engano. Quem é você? Como você conhece minha irmã? Eu? É, me colocaram no. Nesse... Eu não sei, vou perguntar do que, que ele tá falando, mano. Sinistro aqui, velho. Vou desligar. Será que é Joga de hack, viado? Tô com medo. O que você fez com ela? Falei! Precisamos perguntar. Como você conhece Hannah? Tão forte. Não sei quem você está falando. O nome parece. Por que o que você quer saber? Será que eu sou verdadeiro na minha resposta? Tá estranho, não tá? Tá sinistro essa parada daqui, mano. Eu não, não conheço, mano. Eu não sei do que, é que ele tá falando. Isso é verdade. Sério, galera. Para com isso, Dan. A Hannah é minha namorada, beleza? Parabéns. E ela desapareceu. Três dias atrás, para ser mais exato. Ah, sinto muito. É. Obrigado. Ele não tá acreditando muito que eu. Ela me deu seu número. Boa, beleza? Ouça. Opa, apagou mensagem, hein? Eu percebi uma mensagem no celular dela ontem à noite. Eita, preula. Com apenas o seu número. E nada mais. Mano, tá, tá. É difícil, porque nem eu sei meu número. Então. Por favor. Talvez você deva mencionar o que o telefone dela apareceu. Hã? Desapareceu com ela. Não entendi, talvez você deva mencionar que o telefone dela desapareceu com ela É, tá, talvez eu tenha conhecido ela Você pode saber, bizarro É bizarro isso aqui, mano, tá muito bizarro essas ideias eu Tô tentando entender, porque colocaram uma pessoa no, no grupo, tá ligado E tão acusando meio que só tinha o meu número Eu tentei ligar pra ela imed imediatamente, é claro Alguém atendeu, mas não disse nada Boa! E meu celular tocando aqui do meu lado. Vamos ver, mano. Vou até colocar no mudo. Vai que esse cara me liga de verdade, né, velho? Vou colocar no mudo aqui vai tá sinistra essas ideias. Por favor, pense bem. Essa é a Hannah Donforge. Ahn... tá. Como você conhece ela? Por que mandariam o seu número do telefone dela? Eu sinto muito, eu realmente, eu realmente não sei. Talvez ela me conheça de alguma forma. Você não está me confundindo com outra pessoa. Realmente, eu não sei. Esse é o chat mais estranho que eu já tô participando, velho Será que eles vão colocar alguma coisa na minha cabeça? Tipo, tá rolando alguma ideia aqui Talvez você tenha um visto há muito tempo Você é louco, se a, se a minha mulher soubesse Eu te tava apanhando já, tá vendo? Isso não vai lugar a nenhum, eu disse Verdade, também acho Eita preula, mano É a mesma hora de ir agora, velho É meia noite 18 Sou a última pessoa que deveria estar dizendo isso Mas você deveria ter deixado Isso com a polícia Ih, cara, tô ficando com medo, velho. Tem maldade? Você sabe exatamente porque eu não deixei. Isso nem faz... Ah, peraí. E isso nem, vo... nem faz você parecer suspeito. Não é, pequeno Tommy? Peraí. Já deu pra mim. Boa sorte. tá o cara saiu do grupo. Cadê a mulher que tava escrevendo? Ele não consegue se comportar pelo menos uma vez. Ué, mano, deixa o cara? Só ah, que é sinistro. Parece que tá rolando uma conversa aqui mesmo Desculpa Pessoal, vocês já sabem o que eu penso sobre isso Jesse saiu Bem, eu ainda continuo não entendendo Não sei mais o que podemos fazer agora Sabe, estamos tentando encontrá-la Beleza Estamos apenas andando em círculos Eu não vou dizer nada Eu, vou, ok, eu faria o mesmo Tentar desenrolar quem, quem sumiu com a pessoa Será que eu faria o mesmo? Eu vou colocar que eu faria o mesmo Andando em círculos, literalmente. Quem não deve, não ter, meu amigo. Bora responder. Tá pensando o quê? Quero dizer que estamos presos. Não apenas sobre esse número. É. Isso não pode estar acontecendo. Saiu a Lili. Um já foi. Menos três. Quero dizer, quatro. Incluindo o senhor X. Ou, desculpa, senhora X. Cadê o carinha que supostamente é o namorado? Acho que é o Thomas. Cadê ele? Hoje em dia, você tem que ter cuidado com a... Nomenclaturas Que que é isso mano? Nomenclaturas mano, não faço ideia Sinestro Ah E eu escolho, esse daqui sou eu Senhor X sou eu, então vamos lá Eu sou o Senhor X, masculino Beleza Ou você apenas dizer seu nome Pode apenas não dizer Seu nome, isso seria muito mais Pessoal eu acho Meu nome é seu nome Uh, será que eu coloco meu nome? Vou escolher um nome bem doido aqui. Uh, Juliette 4K. <risos> zoeira. <risos> Juliette 4K é foda. Vou colocar aqui. Meu nome é Túlio. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Ei, <risos> caraca. Essa foi boa, mano. Eu sou o Rick. Beleza? O nome do meu, meu periquito. Eu devo dizer desculpa pelo nosso comportamento. Incrivelmente rude. Não somos assim. Claro, você tá procurando uma pessoa. E eu sou o Túlio. O que você está fazendo, Rick? Não sei. Como assim? Eu só pensei que... Me envolver numa conversa seria sábio. Vocês querem que eu ajude, não é? Que... Eu vou perguntar se eles querem que eu ajude não, não, me envolver na caverna não seria sábio Vocês querem que eu ajude, não é? Vamos lá, vamos ver Bem, eu já tô começando a me envolver nas ideias E nem sei o que que tá acontecendo A Hannah nos enviou seu número Tá, mano, mas quem é essa doida? Significa que significa Não, não Não tem que significar nada Exatamente nada Merda, eu não sei Oh, shit OH SHIT! Eu acho que o Rico está tentando dizer é Você é a nossa única pista até a Hanna Beleza Isso vamos lá Sua única pista Agora o que, que eu devo fazer? Mais ou menos, é claro que é mais ou menos Pô, como que eu vou ser é a pista sua, bicho? Ó oh, o cara, apareceu, aleluia Já se passaram exatamente 12 minutos e até agora nada Entendo Se vocês acham que eu sou Bem, eu não tenho tanta certeza Vou colocar entendo. Lógico. O número tá no, no, no celular de uma pessoa e... Eu tô praticamente como se eu não soubesse o que tá acontecendo, tá ligado? Eu sei o quão estranho isso parece. Também não é fácil pra nós. Conversa mais doida que eu já tive na minha vida. Acho que poderia realmente ajudar se você ficar. Sou estranho. Eu farei meu melhor. Tudo bem, realmente sou. Parece ser emocionante. Eu farei meu melhor para me lembrar... Quem é Hannah hum. Vamos ver até onde vai dar isso tô... Agora eu tô me sentindo um pouco mais de boa, tá ligado? Eu tenho que ir agora Deve me chamar Eu tenho que dar um jeito na lata velha Senhora Myers de novo Senão vai acabar indo para aquelas idiotas do TT Não sei o que significa TT Deve ser mamadeira de neném <risos> Tudo bem, Rick A gente leva daqui Ok Beleza e o cara desaparece. Adiós. Se cuida. Vou acenar. Acenar a mãozinha de tchau. Beleza. Como eu estaria numa conversa, num chat doido. Ele parece legal. Parece. Ele só tá tentando ajudar, né? É. Ele é. Agora vamos ver aqui. Tem duas pessoas só aqui. A Cleo e o Thomas. Você é uma, uma das poucas pessoas que percebem tão rápido. Bem. Eu acho que você deve... Resumir a situação primeiro. Tá, resumir o que, velho? Ok. Vamos ver o que o Thomas tem pra dizer pra gente. Vou te adicionar em um segundo.